Viva a paz serena do Senhor, nós somos cristãos, andamos com Cristo no coração, andamos com o Senhor Deus Pai no coração, andamos com o Espírito Santo no coração. Mas isto dizer é fácil, fazer depois é, é mais difícil. Vamos supor, nós vamos no nosso caminho, vamos na nossa paz, vamos concentrado, fazemos uma oração, depois estamos em contemplação, mas vamos a fazer a nossa vida. Na rua, por exemplo... Atravessa-se uma pessoa qualquer e começa a chamar-nos nomes, qualquer coisa. Pá, tu, isto aquilo, pá, vai lá, vai para aqui, vai para ali, vai para lá. Se nós olharmos, já perdemos o foco no Senhor. Porquê? Porque nós íamos na nossa paz, o foco, o coração, a mente, o cérebro, está no Senhor. Mas apareceu-nos um imprevisto, começaram a dizer qualquer coisa que nos perturbe e nós, o foco já passou para onde vem o perigo que é realmente um perigo porque nos tira primeiro tira-nos da paz do Senhor e depois é um perigo porque nós podemos dizer vai tu tá, tá, tá, tá, tá, tá. e gera-se um conflito porquê porque perdemos o foco no Senhor eu eu também o perco <risos> eu também o perco mas estou a dizer isto porque realizei como é como fazer para não perder então nós vamos na nossa vida Alguém diz-nos qualquer coisa, alguma situação que se apresenta, um perigo, alguma coisa que, imprevista. A primeira coisa que nós temos que fazer dentro do cérebro, Senhor, estáis a ouvir isto? E agora, Senhor? O que é que eu faço, Senhor? Imediatamente, disseram-nos qualquer coisa, nós, Senhor, estáis a ouvir isto? E agora? Depois de fazer isto, um silêncio, temos que ter em silêncio, calai perante o Senhor. Se vier alguma alguma benção, alguma misericórdia do Senhor, nós saberemos dizer a palavra certa. Se não sentirmos nada, o melhor é não dizer nada, é mantermos o foco, nunca perder o foco. Se tivermos sempre o foco no Senhor e não, não passarmos o foco para aquilo que está a acontecer, vai correr bem. Agora, se nós entramos nela, um diz, o outro diz, depois eu digo também, o outro diz, isso pode... vai escalando, vai subindo e cada vez perdemos mais o foco no Senhor. É só isto que eu queria partilhar e isto é muito. Nós somos cristãos, não andamos sozinhos. Nós se vamos sozinhos, vamos na força do nosso braço, vamos na força da nossa mente, vamos na força da humanidade. Aí estamos tramados. com qualquer situação, não, não temos capacidade. Somos humanos, somos falhos. Então, o cristão não vai sozinho. Nós, quando não vamos sozinhos, se acontece qualquer coisa, nós viramos para a pessoa superior. À espera de ordens. É? Quem já fez serviço militar, quando estamos em ordem unida, no pelotão estamos a olhar para o oficial à espera. Ele diz, atenção. Não, é? oh, atenção. tal Qualquer coisa. E nós... À espera, vamos para a esquerda, vamos para a direita, uh, ficamos quietos, ficamos em sentido, marchar, uh, o que é que vamos fazer? E quando estamos com, com o Senhor, Deus Pai, com Cristo Jesus e com o Espírito Santo, é a mesma coisa. Nós temos que ter atenção à espera e agora. Isto é o que é e o que significa estar com o Senhor. Não estamos sozinhos, nós vamos na nossa vida, não vamos sozinhos, qualquer coisa que aconteça nós viramos imediatamente para o Senhor. Espero que seja útil. É muito útil. Não é, não é assim tão fácil de manter, mas é um hábito. Depois de fazer o hábito, até vai com facilidade, mas antes de ser um, um reflexo, não é? Qualquer coisa, nós, Senhor, e agora? Estais a ouvir isto? E agora? A paz serena do Senhor com todos nós. Assim seja.